Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe Subi trouxe, sobe nossa, Sobe, nossa. sobe, Drancha Tem fetinho aqui, tem fetinho aqui Eu não consegui aí, hein Eu não consegui, ir, tinha que voltar o caminho que Puta pegou. que pariu Eu preciso de você aqui agora Vou morrer caminho pegou. Desci de novo Eu vou tentar voltar aí Calma, calma, calma Tá, vem aqui até a pontinha aqui Aí nós mergulha Ó quando eu falar já, hein? 3, 2, 1, já. Tem que descer pra caralho, mano. Aí, ó, isso que é o foda, não tô achando. Aí, deu certo. Você tá me seguindo? Tô. Não deu, não. Ou oh, deu, não. deu, deu, deu, deu, deu. Sobe. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Conseguiu? Consegui. Tá um pouquinho mal, só. Agora tem infetinho, mano. Mano, faz uma fogueirinha aqui, rápido. Tá pedindo pra fazer explosivo aqui, Acho que, ó, percebeu, né? Vem na fogueirinha, vem na fogueirinha. Você tem explosivo aí? Tenho. Olha, Qual os bichos estão tudo dormindo lá na frente. Olha pra cima. <risos> eles dormem de dia, então. Eu quero que eu toque... Uh, uh, Mano, eu quero dinheiro, velho. Olha o quanto de grana aqui, velho. Vou tocar uma imaginamite lá, tá? Tá vendo eles? Eles estão ali na frente, ó. É. Tem um monte. Agora eu vou tocar uma luz pra ajudar a gente na treta. Nossa! No... <risos> Sobrou um... Tem outra caverna oh, aqui pro man. lado? O que, que é fazer explosivo mesmo? Pega a gente avisar a porra do C4, mano? Sei lá. Tem roupa aqui. Pô, será que se eu trocar minha roupa por uma roupa seca, eu paro de sentir frio? Aham, ele colocou uma roupa de casaco aqui. Então deve estar mais quente pra ele agora. Eita, a gente vai pra lá. Vem cá, ó. Tem, tem caminho aí? Tem, e, Ó. Talvez como... Talvez esse daí seja o caminho principal, porque tem bicho, né? Uhum. E esse aqui seja pra pegar item. Que porra de é esse? Ah, desceu outro. Tem uma corda lá na frente, ó. Bora lá. Tem peixe, Drush! A gente pode comer! Vem aqui, vem aqui! Você fogueirinha matar? aqui! Calma aí! Mas não tem como matar! Ah, tem que fazer lança! A flecha mata! Pelo menos os peixes lá de cima morrem com flecha. Tem bicho ali em cima. Tá vendo nós, tá vendo nós. Cuidado, ele pode pular em nós. Mas ele não vai descer ali, velho. Matei o peixe. Matei outro. Boa. Caralho, seu Matei um. Que... Matei Tem mais um, tudo, não, não matei não. Eu vou fazer aquele esquema: tacar a. Ah, vou flash. Dinamite lá em cima. Tá. Tem um problema. Peguei aqui o peixe. É minha ele vem. Coloquei. Vem em cima, caralho. Oh, o cara pulou aqui, o cara pulou aqui, atrás de Cadê esse arrombado? Eu... Ah, ele quebrou a fogueira, perdi o peixe Merda, faz outra, faz outra Você ouviu isso? O quê? Parece umas risadas Que bicho é esse? que Aqui, aqui, Tá vivo ainda o cara aqui! Ele tava vivo ainda! Ó o feitiço, eu achei! Sai sai outro! <risos> eu preciso <risos> <aí>. eu <risos> tomar bagulho pra encher vida aqui! Tem um feto vivo ainda aí nesse cantinho! Morreu, eu acho. Ai, ai, tem mais? Ah, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Ah. Tá vivo aqui ainda. Matei. Eu acho. Aqui é a cabeça do feto. Dá para pegar a cabeça do feto? Cara, eu não. Olha como, olha como é que é, olha como é que é. Aqui. <risos> que bonito. Tem um bagulho pra beber, hein? Aí gente tem em cima, em, cima, em cima de você, em cima de você. Ele tá rodando, ele vai... Ele vai levar pra beber hein? Não, mano. Ah, tem, tem, tem. Mas vai... vai zoar o seu vigor. Tudo bem? Pera, pera, pera. Toma aqui. Toma aqui, Dress. Eu peguei o um peixe aqui, Cachaça, caralho. Como é que faz a lança mesmo? É, com dois aqui. Vou tocar um peixe aqui pra... Não, não, vamos subir? Eu tô com fome ainda, mano. Eu, eu vou te dar peixe aqui, então. O filho da puta quebrou a minha fogueira na hora que eu precisava de eu peixe. Eu um peixe. Tá. Esse vai ser o seguinte. Sim. Tem mais peixe aí pra caçar? Tem bastante. Nossa, tá a lança lá não, peraí. Caralho, peixe. Fica prontão. Aí, ficou. Nice. Vou tomar uma cachaça aqui também. Bora lá? subindo aí ah, colo... puta burra tá aberta eu coloquei a merda do peixe aqui você botou um peixe pra assar? é a gente pega na volta né ah, ele vai a que... carvão deixa que eu como Meu carinho tá mal cansado, velho. Ah, vai ter mais feto aqui. Não. Já tá bem claro aqui. Será que vai é embora? Se for a gente voltar. Vamos ver. A ah, porra! Eita, tranquei! Ó, oh, chocolate! Hum! Pega aí, pega aí! A panela, eu acho! Ah, não! <risos> Será que isso aqui leva em algum lugar? Que merda é que lá! Tem alguma Deu coisa aí? Ai cara, tem um negócio para pegar, mas eu não consegui pegar, peraí. Como é que era Tô trancado. Sobe, sobe, sobe, sobe, Você já tá aqui comigo. Nossa, velho. Vou tentar pegar essa coisa. Droga, não consigo. De longe a gente vê uma luz vermelha, né? Mas não tem nada, lá. Deixa eu ficar na fogueira aqui, tô muito frio. Oh, não tem nada que dá pra. Você não tá com frio não? Não? Bora, vamos continuar. Deixa eu salvar aqui. Hein? Ai, que susto. É, vai dar barulho aqui, né? Vai. <risos> É, então. Aqui a gente tem que descer. Aqui vai embora, eu acho. É. Deve ser. É, ó. Vai embora. Tá de noite na rua. É. Eita, Vês? novo item na lista de afazeres. Deixa eu ver. Explorar a caverna da caixa. Explorar a caverna do advogado? What the fuck? É, tipo, a gente saiu aqui, hein? É como se aqui fosse a entrada da caverna do advogado. É várias cavernas que dá em um lugar só, né? Mas é que tá, tem alguma coisa a gente pegar ali, né? Acho que é alguma pedrinha que tem ali embaixo. Peguei. Pegou? O que, que é? Tente de oxigênio. Volta, volta, volta. Sobe, sobe, sobe, sobe. Caralho, tente de oxigênio. Onde é que tá essa merda? Aqui. Pode ser usada para abastecer o respirador. Caralho. Aí, a gente virou. Ô, oh, buce... Ah. Você... Ah. <risos> você ainda tá pegando fogo. Ué, mas não tá mais sendo... Peraí, você ainda tá pegando fogo. É que eu tô congelando. <risos> caralho a gente faz com... O que que eu vou fazer com essa porra? <risos> como trenó! Wtf? Olha! Caralho! Que foda! Vai usar como escudo também. Bora voltar então. Ariel, só se liga. Nossa, não vai descer. Ué? Ah, não dá? <risos> é por causa do. Eita, eu buguei! Nossa, geralmente tinha bugado. Uma flecha por aqui. Não. Agora o problema é a gente voltar a água lá. Nossa, é verdade. Não, mas a gente não vai passar por lá ainda. Tem outro caminho lá, lembra? Um lugar que tinha várias fetinhas. Garai. Aqui ó, a gente vai voltar aqui? Não. Aqui é o lugar que a gente nadou para pegar os peixes, mano. O lugar que a gente teve que mergulhar é lá, na... é daqui a pouco. Na é verdade. Parece que ele tá. Aí ó, essa luzinha vermelha aparece de longe, mas de perto não. Aonde, aonde? Tu viu a luzinha vermelha? Lá ah, na frente ó. Aqui ó, aqui que é o lugar que a gente mergulhou, mas a gente ainda tem que ir pra lá ó. É verdade. A verdade. viu lá. Ah, então cuidado. Será que tem item Acho pra que... cá? Item eu não sei, mas bicho com certeza. Hum. Os pedaços dos bichos que se explodiu. Graveta. Será que tem que explodir isso aqui? Não sei. Aqui tá... O que? Não, não daí não. Achei. Sem nada. É todas. Será que alguma é o um item de história pra. Chocolate. Olha, olha fita. dinamite. Do... Achei fita. Eita, eu, eu achei o dinamite ali, né? Vale pegar. Sobrou? Acho que é separado, quer ver? Vai lá. É. Peguei Isso Aqui seria a cachoeira? Ah, tinha um bagulho aqui em cima. Era um grande. Tem bicho lá em cima. Vou trocar uma C4 então. C4 não. C4 não, não. não, de não gente. Isso. De não. Tem bichão lá em cima. Ouvi um gritão. Joga Drush, você vai explodir na sua mão. É que a câmera tá cortada. Eita! Eita, você quebrou alguma pedra. Será que dá pra ver daqui, ó? Cuidado, cuidado, eu vou tocar o C4 aí. Tem nada, Drush, relaxa. Tem sim! Tá de pariu!